E aí pessoal, World 0 Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje eu vou estar tá ensinando pra vocês aí, dá umas dicas, tô trazendo dicas né, de last, de last Day on Earth Porque é um jogo que eu tô mano, chonadaço, tá ligado? É tanto que eu tô aqui ó, level 53 já, tá? E eu, como vocês sabem, eu sempre gosto de compartilhar dicas, tudo que eu aprendo em todos os jogos, é, sem exceção então hoje eu vou estar tá fazendo isso com vocês, tá galera? Bom, eu vou ensinar hoje a tá, mano, fazendo full farm, ou seja, você pegar uma área do terreno aí e farmar tudo, tá ligado? Sem dó, nem massagem. Então aqui o que eu vou fazer? É, primeira coisa, você tem que saber o que você quer farmar mais, se é pedra ou se é madeira, né? No caso aqui eu vou na madeira, tá? E se sobrar um pouquinho eu vou, eu vou na pedra. Então eu vou até fazer um machadinho aqui de pedra, beleza. E agora eu devolvo aqui, ó, pra liberar slot, tá? Então é com isso daqui que eu vou, tá? Um pouquinho de cenoura pra recuperar a life. É, os dois machadinhos essenciais. E aqui eu tô com essa roupa, porque eu, eu fiz a roupa aí pra experimentar e tal. E eu ganhei, eu ganhei esse facão. Ele é muito bom, ele tem 30 de dano. Então eu vou ir com ele. E aquele mesmo esquema, galera, que eu fiz no vídeo 3, que é... É, primeiro, limpar a área Limpar todos os zumbis e, e lobos E aí você vai farmar tudo Mas aí eu vou explicar pra vocês uma situação da horita, tá ligado? Porque chegou em um, um momento Que vocês sabem que o seu inventário fica cheio, né? E você não consegue mais farmar Então eu vou estar tá passando umas dicas aí De como utilizar aí umas estratégias boas para conseguir farmar tudo, tudo E assim você vai conseguir... Além do mais, meu, ganhar levels absurdos, tá ligado? Eu que eu já tô no level 50 aqui, eu não tô subindo tão rápido mais, né? Tô no level 53. Mas mesmo assim dá pra tirar uma lombra ainda, ó. Então aqui, qual que é o esquema? Chegar agachado. Você chegou agachado, você não chama atenção. Nem de lobo, nem de servo, tá? É, nem de zumbi, nem de lobo e nem de servo. É, zumbi e lobo você não pode ir pela frente, senão eles vão te detectar. O servo é mais burrinho, o servo você pode ir de frente, tanto faz que vai ser sucessagem. Então isso daqui eu pego essencial, esse baúzito aqui ó, já vou abrir, ver o que tem nele, ver o que é útil e tal, já que aqui tá limpo né, então ó, isso daqui eu quero, isso daqui eu quero, isso daqui eu deixo para depois tá, depois eu vejo se vai ser útil para mim ou não, porque eu tenho muita garrafinha d'água, se eu precisar usar eu volto ali e pego. Então aqui mais um servo para conta, peguei. Esse baú tá limpo, vou aproveitar e já explorar ele aqui, ó. Galera, esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Mas eu acho que compensa. Comida que eu vou pegar, que possivelmente precisarei. Aqui, meu Deus, aqui tem muito zumbi. Mas eu, como eu tô com facão, ó. Eu já vou e tô com, e tô com, a, camu, com a roupa, né? Que segura bem aí, dá bastante resistência. Eu já vou lá e faço a carnificina, né? O lobo me viu, ó. Ó, você viu qual, qual que é a vantagem de pegar pelas costas? Eu peguei o primeiro pelas costas e matei com uma só. Esse daí eu não matei com uma. Eu tive que dar duas porque ele... Peguei ele frontal zona, né? Eu acho que eu fiz barulho e ele ouviu. Também tem isso no jogo, tá, galera? Se você faz barulho, eles vão te ouvir. Ó, esse daqui, ó. Vai ser só um pelas costas, ó. Delícia, a cabeça rolando. Aqueles dali, ó. ó. Quando tem mais de um assim, ó. O bom é você olhar qual que é o faster. O fast, né? Que é o rapidão. Ó. Esse daqui é o fast, ó. Peguei numa só. E já matei. E veio outro fast aqui, ó. Mas tudo bem, matei. Vou pegar esse relógio de ouro aqui. Tô quase terminando na limpa. O life aqui baixou um pouco. Recuperar o life aqui, ó, com a cenourinha. Essa cenourinha é show de bola, tá? Além dela aumentar bem aí a, a fome. Reduzir a fome, ela, ela ajuda também no, na hidratação, né? Então, ela é boa por causa disso. Então, aqui tem o roaming e tem... Esse daqui é qual, ó? Eu vou no fast, porque dou só uma, entendeu? E ele não vem correndo feito um louco atrás de mim. E aqui vou ver o que ele tem de bom. Essa corda aqui eu vou pegar. Tá vindo outro lobo. Me ouviu de longe, mas não tem problema. E eu acho que a gente já tá finalizando a nossa limpa aqui, hein, galera? Ó, tamo, tamo vilão aqui. Dessa vez eu acho que... ó, tem mais um aqui. Vamos agachado. O bom é você não, não botar tanta cara, né, galera? Se você pode evitar, evite, tá? Evite confronto frontal com zumbis, porque aí você poupa recursos, né? Você querendo ou não, ó, sua arma, sua arma é finita, né? Então ela tem uma durabilidade. Se você preservar essa durabilidade, vai ser melhor pra você. Você vai conseguir reutilizar ela até em outra ocasião, né? Então aqui, beleza. Ó, sempre quando tem um xizinho no mapa, é que significa que é, o inimigo dropou algum recurso, tá? Então aí você sabe quando que ele dropou alguma coisa ou não. Aqui no caso peguei, eu acho que não sobrou mais nenhum zumbi vou dar aquela varridinha aqui no mapa, ó, descer mais aqui, ó, porque sempre sobra um refugo aqui, e no caso não sobrou, eu vou subir meu life porque pode vir um intrujão aqui, querer me pegar e tal, agora o que, que eu vou fazer, galera? Vamos farmar aqui, ó, tudo que a gente pode, tá? Então começando aqui, ó, ele tá pegando tudo do chão, as fibras e as madeiras, e agora que chega o momento mágico, limpamos o mapa, estamos à vontade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Coloquei no alto ali e deixei ele brincar um pouco, entendeu? Quando o meu inventário dá full, aí a gente começa a brincar. Aí é uma, é uma coisa muito óbvia, mas eu acho que nem todo mundo pensou nisso. E como eu sou youtuber, né, eu acho que nada mais justo do que falar aí pra vocês e tentar ajudar o máximo, porque eu quero todo mundo linear, né? Não adianta. É só eu ser o bonitão da história, entendeu? E meus amigos, que eu considero, né? Meus inscritos são meus amigos. Não conseguiu acompanhar aí na trajetória, então não tem graça. Então por isso que eu procuro ajudar o máximo de pessoas possível. Então se você quer que esse vídeo chegue longe aí, quer ver mais vídeos, tá, galera? Vamos atingir uma meta de 100 likes, tá? Que isso é muito fácil aí pra vocês. Afinal vocês são uma legião gigante. É, são 14 mil inscritos, né? 14 mil pessoas, mano. Isso daí já dá pra lotar um estádio, tá ligado? Pequeno, mas dá pra lotar uma balada, um estádio, um velório, dá pra encher muita coisa, tá ligado? Uma catedral e etc. Então, mano, é muita gente, é um poder muito grande. E acredito que sem likes não é pedir muito pra vocês. Tá? Então se vocês querem ver o próximo vídeo A meta é 100 likes Batendo 100 likes Já pense em outro tema Outra estratégia boladona aí pra vocês E trago e assim a gente vai se ajudando Tá vindo um zumbizinho ali ó? Vou interromper aqui E dar um vral Ah, pensei que ia matar com uma só, não matou E aqui a gente continua ó, Tá quase enchendo aqui né? Tá quase enchendo Então vamos lá a ideia aqui é full farm, ou seja, pegar tudo, galera, tudo, porque você vai, meu, ganhar o máximo de XP possível, tá ligado? O máximo de XP possível, desde esses itenzinhos que estão no chão aí, que ninguém dá valor, até os itens grandes. E como eu falei, esse vídeo vai ser um pouco longo, meu, então assista aí quando você tiver... Bastante relaxado, tá ligado? Não assista com pressa para você entender exatamente todas as ideias que eu quero passar para não ficar nada distorcido, tá, galera? Então aqui, ó, ele tá pegando, farmando aí pedra, já encheu a parte da pedra, não tem mais espaço, tá? E vocês veem que, por exemplo, a árvore ainda tem muita. A pedra também, né? Possivelmente menos do que a árvore, porque. O que eu pedi, o que eu fui na, na selva, né? Então eu não quis ir na parte rochosa. Agora o que a gente vai fazer? O inventário tá cheio, mas tem muita coisa para farmar. Então vou usar esses baús de tabela. Exatamente, mano, olha só. Vou usar os baús de tabela. Então aqui, agora o que eu posso fazer? Posso continuar farmando livremente, mano. Mais pedra, mais madeira. E assim a gente vai farmando tudo. Vamos varrer esse mapa aqui. E é assim que você ganha muito XP, galera. Esse é o segredo, tá? Então... Acredito que muita gente, quando encheu o bag, a pessoa ia lá e voltava. Sendo que deixou muita coisa para trás. E agora não. Ó, vocês já vão ter certinho um esquema, meu. Usem o baú. Ou então, se algum inimigo vem para cima de você, ele vai, ele vai também dropar né, alguns itens e a mochila também. Você pode usar a mochila dele de tabela. A ideia aqui não é você colocar o máximo de coisas na sua mochila. Porque no final você vai poder selecionar... É, o que você quer é, levar para o seu acampamento ou não A ideia aqui é limpar o um mapa para ganhar o máximo de XP possível Vocês vão ver no final aqui que eu vou ganhar muito XP galera, muito XP pra, Talvez para vocês aqui, talvez eu não consiga subir de nível Porque eu já estou no nível 53 galera Mas vocês veem aqui que quebrou né? o meu machado Vou lá e, e, e faço outro, né vou craftar outro mas assim, se você tiver num nível, num nível baixo, você pode ganhar até 3, 4 levels aqui, meu. Só fazendo isso, ó. Então, ó, o bonitão aqui se atreveu. Aí ele vai chegar aqui, ó. Ele, ele, ele dropou aqui os itens. Se eu quiser, eu posso usar a mochila dele também de, de, de apoio, entendeu? Guardar coisas na mochila dele e depois voltar e pegar. Então, eu vou pegar tudo e no final eu vou selecionar dedo a dedo, o que eu quero levar pro meu acampamento, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu fiz a varredura no mapa, ó. E aqui eu posso deixar no alto, porque meu, minha vida tá legal, o meu facão tem um dano bacana, então só se o cara vier com pistola ou arma de fogo, ele vai conseguir me matar. E eu também tô com a proteção aqui, né? Eu tô com a roupa que tá dando... Uma, uma blindagem extra Então aqui, ó, vocês veem que, meu O vídeo vai ficar um pouco longo, mas compensa, meu Vocês vão ver que eu tô, mano Eu tô devastando aqui Tô devastando Olha só Então Tá indo, ó Tá indo, tá indo tudo, galera Tá indo tudo E no final eu vou ter a tranquilidade De escolher o que eu quero ou não levar Pro meu acampamento, meu isso que é o mais louco, tá ligado? Porque independente, você fala Ah, mas essa, pra mim agora não tá sendo útil Essas plantinhas aqui Não tá sendo útil esse, esse itemzinho aqui Que é o Barry Mas galera, pega, porque ele vai dar XP Vai dar 10 de XP, entendeu? E XP é muito importante, muito importante E aí depois, no final, vou ensinar vocês A otimizar ainda mais aí o espaço de vocês Talvez coisa também que ninguém nunca pensou, ou já pensaram, mas não a maioria, né? Então a gente vai aqui dar dicas também, ó. Eu tô com 60 de, de tronco. Aí, ó, inventário cheio. Inventário cheio, mas tem mais coisa para far, farmar. Então, eu não vou utilizar esse daqui, eu vou utilizar aquele primeiro baú... Que é o baú que já tem itens, né? Pra eu não me perder, mas eu poderia usar outros, tá? Tem momentos que eu uso três, quatro baús aí. Fico à vontade quanto a isso, né? Então, aqui, ó. Jogo mais um pouco de madeira pra cá. Esse daqui tá zoado já. Então, eu vou... Eu vou craftar outro. Então, beleza. Posso jogar tudo que eu quiser aqui, galera. Posso deixar bem livrão aqui, ó. Então, vou jogar isso daqui... Isso daqui também, isso daqui também, e vou continuar fazendo a limpa, até ele falar que não tem mais nada, tipo, chega Pedro, chega Ordep, tá ligado? Não tem mais nada, você tá, você tá viajando já, tô ficando louco aqui, tô cansado já, ó, tem mais árvore, então galera, olha meu XP, mano, olha meu XP, vocês comparam a hora que eu cheguei, que a gente começou o vídeo... Até agora, se brincar eu, eu subo um level ainda, hein, se brincar eu subo um level ainda Mas vamos ver até onde isso vai dar, esse vídeo vai ficar grande, mas é proposital, tá galera É proposital mesmo, pra vocês verem, porque às vezes a gente corta o vídeo e, e sei lá, às vezes não presta atenção e corta uma parte importante do vídeo e aí começa a surgir dúvidas. A ideia desse vídeo é que não tenha dúvidas, por isso eu prefiro que seja um vídeo grande e que não deixe dúvidas, tá, galera? Então ele vai descer aqui, ó. Pode ver que já tá bem limpo, né, o mapa? Ó. Ah, ele falou, ó, não tem mais recursos para coletar. Ou seja, devastamos o mapa, galera. Devastamos o mapa, ó. Devastamos. Não tem mais nada para fazer aqui. Então agora eu vou vir aqui e vou selecionar a dedo. Aí eu, que, qual que é a nossa ideia aqui, galera? É levar o máximo de recursos possíveis, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai jogar os machados fora, porque eles estão acumulando slot. Então vou levar isso, vou levar isso, isso. É, mais madeira aqui, dá 20. Levar um pouco de pedra e levar é, isso daqui. Aí agora o que, que eu faço, ó? Tô com um pouco. Tô com. A, tô com a sede, né? e tô com sede e fome, então vou usar isso daqui para abrir mais um slot, tá? para eu levar, vou levar esse daqui, vou levar esse daqui, esse daqui eu vou comer só para por, por ambição. isso daqui eu poderia descartar, mas eu não quero descartar. isso daqui para mim, eu tô eu tô craftando bastante isso e os outros aí são essenciais, né, isso daqui, isso daqui, esse relógio, eu poderia descartar que eu tenho bastante, mas eu não sei para que ele serve ainda, não descobri, então galera, vocês viram, mano, que a gente voltou com a floresta inteira nas costas, não sei nem como o boneco tá conseguindo andar, mas beleza, né, agora a gente vai voltar aqui, eu vou usar o Run, né, só porque eu tô gravando o vídeo, porque o vídeo já ficou grande demais. E agora o que, que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer a distribuição. A de, vou dar acesso o que é de César. Então, eu vou colocar ali ah, onde eu tenho que colocar a madeira, onde eu tenho que colocar as coisas, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho e já finalizar o vídeo. Então, aqui ó, é, eu uso esse daqui de fazer carne seca, porque ele é bem... Melhor, tá? Ele regenera melhor aqui, ó Pra você ver as especificações é só deixar o dedo em cima, tá? Então eu uso e ainda sobrou um pouco ali, mas eu tenho que liberar slot Isso daqui vem pra cá e liberei mais um slot aqui Ele começa a trabalhar ali e eu tenho um baú só para isso, não é esse Mas aqui, ó, já joga a corda e já joga o tecido O tecido não tem mais espaço esse tecido aqui então faço isso daqui levo isso daqui para lá porque esse tecido aqui eu vou colocar ele aqui ó para trabalhar então colocar o tecido aqui ó e aí ele começa aqui eu vou fazer a substância então eu coloco mais berry para fazer essa substância aqui que é o álcool porque o álcool com com essa bandagem aqui galera você consegue fazer esse kit aqui, ó. Esse kit, esse kit médico que restaura 100% da sua vida, tá? Então é por isso, aqui, coloco mais pedra aqui, ó. E o resto, galera, o resto, madeira. Precisa de madeira? Vou colocar mais um pouco de madeira aqui. Aqui também. É, aqui no tanque eu vou colocar as coisas que eu preciso pelo, pro momento eu só tenho isso é, esse, esse relógio Eu vou guardar, ó, já tenho um 9, tá? Eu não sei, mas uma hora pode ser útil Isso daqui eu tô guardando Também esse metal, tá, galera? Guardar mais madeira aqui, ó Liberar esse slot é, A pedra eu vou levar lá pra cima Porque aqui não é o lugar da pedra Acho que eu deixei aqui provisoriamente Eu tenho um baú basicamente só para pedra, ó eu gosto de fazer essa organização Pra mim é importante, tá? E aqui, bom Agora eu levo esse, esse daqui pra lá É... Aqui, vamos ver o que nós podemos fazer Aqui, ó Tem uns kits médicos, tá? Eu tenho um baú só de De comida Então, ó, eu tenho 20 latas Levo mais esse daqui Cadê o... Eu não tô achando O outro, meu ou desse negocinho ah, aqui ó coloquei aqui beleza tem mais um pouco de pedra aqui depois eu organizo é isso daqui eu guardo porque isso daqui galera ele faz isso daqui ó naquela máquina naquele negocinho que eu coloquei ele faz isso e isso faz isso entendeu então são são três processos aí e o que tem mais aqui a carne então aqui eu já tenho carne para caramba Carne seca pronta, né, vou, vou deslocar pra cá, vou deslocar pra cá essas garrafas, eu vou colocar pra encher, tá? Essa carne aqui, eu vou aguardar um pouquinho e coloco ela aqui pra fazer mais carne seca. isso daqui, eu coloco, depois que baixar, eu coloco lá no recipiente pra fazer o álcool. E é isso, e aí depois que eu terminar os recursos, aí eu vou terminar de upar aqui, ó, os muros aqui, ó. Faltam três para eu deixar todos level 2 e começar a trabalhar o level 3. Então é isso, galera. Se vocês curtiram, não se esqueçam dos 100 likes hein, para o próximo vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Não, mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.